Dois, muitos itens estão disparando, subindo muito de preço. Mas nada igual. Essa agente aqui não é um agente. Na verdade, é uma agente feminina, eu acho. Se você não entendeu aí do motivo, é simples, né? No CS2, agora você pode olhar pra baixo. Como foi revelado pra gente pelo próprio Twitter do CS. Então, agora você tá de boa aqui. Quando você olha pra baixo, não é mais igual o CSGO. Agora você enxerga, né? A sua perna, mano. Então, você consegue ver ali a sua perna, seu pé e tudo mais. E esse agente agente aqui que eu estou usando, aparentemente dobrou de preço apenas por causa dos seus pés. São duas versões, na verdade, esse agente, né, tem o caçador e o caçador agressivo muda pouca coisa, é a cor da bandana ali. E aparentemente, na verdade, com certeza, né, esses dois são os únicos agentes que tem os pés descalços, que você pode enxergar os dedos dos pés, né, que não tem uma bota. Os outros 99% dos agentes você fica olhando uma bota, tá ligado? Só isso. E aparentemente, Aparentemente, foi só esse detalhe que fez o preço desses dois agentes valorizar quase que 100%, tá? A gente vai ver aqui, ó. Tá o dobro, tá o dobro. Os dois agentes, depois do dia 22 de março, que foi quando o CS2 foi lançado, esses dois agentes que têm os pés descalços aí com sandália dobraram de preço, mano. Tipo, que negócio bizarro, irmão. Que negócio bizarro. Quatro agentes ali com bota e um com o pé descalço. Olha, eu já não sei mais o que, que é motivo ou o que, que não é motivo pra se investir no CS, aparentemente pés descalço são bons motivos para se investir e dobrar o seu investimento cara, você podia ter comprado esse agente aqui por 20 reais e agora tá vendendo ele por 40, simplesmente por esse fato aqui dos pés, o que vocês acharam disso? deixa aí embaixo nos comentários, eu particularmente acho que muita gente tá hypada demais com o CS2 e comprando tudo que vê pela frente, por isso os preços estão subindo, mas alguns itens podem despencar então tome cuidado, agora se você quer muito ter um pezinho na sandália aqui quando o seu CS2 2 for liberado pra você, ou então liberado pra todo mundo no lançamento, então talvez você pode comprar, mas eu não vejo muita graça. Agora, eu sei que tem muita gente que paga muita grana aí na internet por foto do Pera, então eu meio que entendo, cara, por que que esse agente acabou de dobrar de preço.